Tranquilidade. Não há nada como a sensação de estar calmo, em paz E saber que não há nada para se preocupar Às vezes custa um pouco para alcançá-lo Mas outras vezes basta um pequeno gesto para nos sentirmos seguros Muitos de nós encontram-na numa tarde na floresta Num bom abraço, num vamos todos ficar bem A tranquilidade tem muitas formas E há infinitas maneiras de chegar a ela mas quase sempre exige que façamos algo do nosso lado. É por isso que a Borges está mais do que nunca ao seu lado com a sua gama de monodoses. O uso único é igual a segurança alimentar, para um tempero de qualidade. Criamos uma nova embalagem, tendo em conta critérios higiênicos e sustentáveis e também de distribuição, para que os nossos distribuidores possam oferecer aos seus clientes uma pequena dose de tranquilidade. Porque a sua tranquilidade é também a nossa. Borges Profissional. Comprometidos por natureza.